Quem já me segue há algum tempo sabe que eu tenho o VSCOCAM mantido há anos. Eu tenho todos os filtros, que eu também vos ensinei como fazer isso. Nunca quis dar aquele passo para mudar de versão do VSCOCAM. Mas o qualquer agora funciona por uh, planos e ter todos os filtros e também editou o vídeo, que é muito importante, uh, somos a 9,99. Mas podemos testar o Vesco Cam novo com todas as funcionalidades durante 7 dias, por isso é exatamente isso que eu vou fazer. Vou desinstalar o meu querido Vesco Cam, antiguinho, cheio de filtros, para testar o novo Vesco Cam e ver o que é que eu gosto e ver se depois no final destes dias eu vou comprar ou vou voltar para o anterior. Se vocês quiserem ver que funcionalidades o Vesco Cam X tem, e se eu vou comprar ou não no final deste vídeo é só a assistir e espero que gostem! Ok, a primeira coisa acho que é bastante óbvia é que se vocês tiverem um VSCO CAM é que vocês têm muitos efeitos mais do que vocês conseguem imaginar e eu vou-vos mostrar alguns tem vários a preto e branco tem os F2, tem os supostamente que são grátis, penso eu, e depois vocês começam com uma carrada de filtros, tem o AU15, AV4, av 8 tem com cores quentes, com cores mais frias, tem pretos e brancos, tem filtros que não acabam e vocês podem Evitá-los, podem diminuir o tipo de intensidade de cada um dos filtros, né? Eles têm aquelas ferramentas incríveis de sempre. Depois têm estes efeitos mais estranhos, estes dois, mas vocês podem depois reduzir um bocadinho e mudar o tipo, as cores também depois nas ferramentas. Tem o Dog 1, estes, estes filtros são mesmo muito bonitos: o Dog 1, o Dog 2 e o Dog 3. Depois vocês têm os Es, que eu já conhecia também, os Es também são muito bons. Claro que vocês têm HB1 e HB2, que são aqueles filtros grátis. Os Js também são muito bons. Vocês têm mesmo muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos filtros à escolha. O m é incrível, fica também bem nesta foto. NCs, Oak, os Ps. E vocês estão a ver que quantidade é enorme e esse é claro um ponto a favor para quem quiser uh, comprar o Best Cam X, por isso o um... primeiro ponto a favor é, sem dúvida alguma, os filtros, os imensos filtros, o site diz mais de 130, por isso. Outra coisa que eu estava ansiosa para experimentar e que acho que é incrível é o facto de vocês poderem editar os vossos próprios vídeos no Best com os filtros deles e para isso vocês só precisam carregar no mais e carregar em vídeos. E a partir daí vocês podem escolher o vídeo que vocês querem, carregar no visto e vocês vão ter acesso ao vosso vídeo e aos filtros que vocês podem utilizar. Pelo que eu consegui perceber, acho que os filtros que vocês podem utilizar são todos aqueles que estão disponíveis para, um, para fotos, para editar fotos, por isso acho, acho completamente incrível para além de que vocês podem pôr a edição que vocês fazem nas vossas fotos, diretamente para a edição que vocês fazem para os vossos vídeos. Por isso, vocês podem ter mesmo um fio perfeito, harmonioso, incrível. Poder editar assim, os vídeos de uma forma assim tão fácil, só carregar um botão para mim é absolutamente perfeito. Eu não preciso de filmar um vídeo e ter que ir ao Adobe Premiere ou uh, ao Adobe Lightroom no meu PC e editar o vídeo para depois colocar, passar outras para o telemóvel e colocar no Instagram, por isso um simples facto de eu poder filmar com o telemóvel, ir aqui ao VSCO Cam, escolher um filtro que eu quero, poder ajustar o que eu quiser, porque vocês conseguem na é mesma clicar aqui no segundo botão e ir à exposição, contraste, mudança de cor e, é, absolutamente, podem fazer exatamente o mesmo, quase tudo, que vocês fazem no, na vossa edição de, de imagem de foto e vocês, acho que vocês conseguem perceber que isso é absolutamente perfeito, vocês podem mudar a exposição, o contraste, a saturação, tonalidade, colocar realces ou não, e as sombras também, colocar mais quente ou mais frio e mudar aqui o matiz. O tom de pele também. Vocês podem colocar aquele desvanecer, uh, matiz de sombras e os realces. E vocês têm aqui outra opção que eu gostava de falar também para a foto uh, que é o HSL. Neste, nesta opção, vocês podem ir, por exemplo carregam no azul, vocês podem pôr aquele azul esvaziado que eu costumo pôr nas minhas fotos, ou costumava, e é tão simples quanto isso. Esta função não está disponível gratuitamente, vocês têm que pagar o VSP para ter acesso, mas acho que vale completamente a pena, mas eu prometo mostrar-vos isto melhor quando falar sobre as fotos. A única coisa aqui que não dá para vir e é uma coisa que eu queria mesmo, <risos> mesmo muito, era que desse para pôr um bocadinho de grão, eu gosto de ver tanto nas minhas fotos como nos vídeos, um, um pequeno grão, assim pequenino, no meu conteúdo, porque eu acho que fica mesmo, mesmo muito bem e o facto de não ter aqui foi-me assim um bocadinho triste, mas tudo bem eu percebo que não seja assim uh, tão fácil colocar este tipo de filtro uh, esta é das funções que eu queria mesmo ver como é que funcionava e posso dizer que estou completamente fã porque dá mesmo muito jeito vocês poderem filmar editar e publicar tudo no mesmo telemóvel e num espaço de minutos, por isso só esta pequena função já acho que vale completamente o dinheiro que se paga. A única coisa que não acontece como acontece com as fotos é não fica na galeria uh, disposto aqui para vocês verem. O que ele faz é editar o vídeo e exporta para a vossa galeria, mas não coloca aqui no Facebook. E para muitos isso pode ser um bocado mau, porque imagina que vocês querem criar um feed e também querem colocar vídeo, vocês têm que fazer fazer tirar um print screen um, da primeira imagem do vosso vídeo e ver se fica bem ou não. Um, é uma coisa por acaso que achei estranho não estar a acontecer, podiam colocar as fotos e os vídeos no mesmo feed, mas... É uma coisa que por acaso podia ser melhorada e acho que ficava muito melhor se aparecesse lado a lado fotos e vídeos, mas pronto. Ok, eu queria falar com vocês sobre uma função que o BSCOCam tem agora, que é o HSL. Basicamente é a cor, a saturação e a luminosidade. Por isso, esta função é uma coisa que o Lightroom tem e é uma coisa que me faz adorar o Lightroom de uma forma louca. Agora o VSCO Cam tem esta função ainda não é gratuita e não sei se vai ser, mas se vocês pagarem este plano do VSCO Cam, vocês recebem esta função que dá um jeito enorme e é uma coisa que eu uso sempre no Lightroom para modificar um bocadinho as minhas cores. Só para vocês terem um bocadinho noção, vamos aqui ao azul e vamos colocar o rio, que é a cor, mais para o lado esquerdo. E vocês estão a ver que ele torna o meu azul num esverdeado, e se colocar para aquele lado, fica um azul mais forte ele coloca o azul com menos cor ou com mais cor. Com menos cor seria assim, um cinzento, com mais cor seria uma cor mesmo muito forte. Na luminosidade, como vocês devem imaginar, coloca a cor com menos luminosidade ou com mais. Com menos seria assim, fica mais escura, com mais fria com mais mais luz. Por isso acho que vocês já estão a perceber mais ou menos como é que isto funciona. E isto consegue-vos mudar a foto completamente. E consegue-se aproximar um bocadinho da edição do Lightroom. E eu acho que isso é... É absolutamente incrível. É outra função que eu adoro que tem aqui no BESCO, que é muito novo. Isso é uma forma bastante boa de vocês conseguirem editar a cor colocá-la com mais intensidade, com mais luz, com menos luz e cores específicas. Vocês imaginem que querem colocar um azul mais escuro, vocês não precisam mudar a foto toda para colocar esse azul mais escuro, vocês podem ir à cor específica e colocar o menos zerado para baixo. Se vocês quiserem um azul mais forte é colocar a saturação para cima, uh, acho que a criatividade não tem limites, por isso vocês conseguem fazer aqui muita, muita coisa e esta é uma função perfeita. Ok, uma coisa que convence é qualquer um tem agora, é uma coisa que vos vai dar algum jeito. Por exemplo, sempre eu queria copiar uma edição de uh, um lado para o outro e eu selecionava a imagem que tem a edição, clicava em copiar edições e ia para a minha foto, e clicava em colar edições e a foto ficava com o filtro já incorporado. Agora, por exemplo, eu posso uh, selecionar a imagem que tem o filtro que eu gosto muito de utilizar para vários tipos de foto e vou a o botão, carrego neste botão, ele fica aqui com uma bolinha engraçada e agora o que eu posso fazer é guardar, ir a outra foto, por exemplo esta e carregar no terceiro botão e vocês vão ver aqui a minha receita preparada e é só carregar e aplicar o filtro que eu gosto muito, muito, muito de utilizar e depois o que eu posso fazer é só ir à exposição e mudar um bocadinho para ficar ligeiramente melhor porque cada foto é diferente, algumas são mais escuras, algumas são mais claras e assim conseguimos ter o filtro que nós usamos mais em todo o feed num clique tão botão, mesmo muito simples. Vocês podem criar várias receitas, receitas para fotos mais claras, receitas para fotos mais escuras, receitas para um feed dark, para um feed white, para um feed uh, pale, por exemplo. Vocês podem ter vários tipos de receitas, acho que são até 10 receitas, e assim é só, vocês têm os vossos próprios filtros feitos por vocês e acho que isso é incrível. Todas as outras funcionalidades que eu tenho visto, como organizar as ferramentas, organizar os filtros uh, para vocês terem exatamente o que vocês querem mais próximo de vocês, um, acho que é bastante parecido com o VSCOCam normal ou com o Cam que eu tinha anteriormente. Acho que as coisas que eles melhoraram, como o HSL, a mudança de cor e a edição de vídeo e os inúmeros filtros uh, e as receitas, claro, são as coisas que o VSCOCam é que traz com este novo plano e agora perguntei se vale a pena ou não gastar 19,99 dólares uh, por este plano. Eu acho que eles não sabem fazer muito bem as contas de conversão porque R$19,99 uh, não são de certeza 21,99 euros para os europeus, por isso uh, Acaba-se por ter que pagar mais uh, se estiverem a pagar em euros. Eu acho que vou comprar porque é um ano e vocês têm estes filtros todos e têm a possibilidade de editar vídeos tão facilmente. Por isso, eu acho que vou apostar e vou, uh, e vou continuar este plano que eu com a Cam. E eu acho que até não é muito caro para o serviço que ela uh, nos dá. Ainda por cima, os filtros vão sendo atualizados, por isso sempre que sair algum eu posso obtê-lo facilmente. E sempre que saírem novas funções, também vou ter acesso direto. Por isso, acho que sim. Eu acho que o Facebook Game está mesmo muito bom. Uh, espero que vocês tenham gostado de ver como é, que é o Facebook Cam. Há imensos vídeos a ensinar a instalar gratuitamente, mas eu acho que vou comprar. vocês Claro que vocês podem procurar no YouTube como fazê-lo. Mas eu vou um, contribuir um bocadinho para as pessoas criarem um o Facebook Game, mesmo que seja pouco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e digam-me se vocês gostam uma vez ou não. Estão a pensar em comprar este vez cam de E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.